Fala aí galerinha, aqui quem fala é Daniel Inácio da Silva, sou enfermeiro de formação é, há quase 20 anos formado, professor de saúde pública, saúde coletiva e saúde da criança. E estamos começando essa iniciativa chamada Informação Saúde, um direito de todos para colaborar com o fortalecimento da nossa sociedade, é, eu acredito piamente que as pessoas, quando elas têm informação de qualidade, com veracidade, elas são mais fortes. Nós somos mais fortes para tomar as nossas decisões. E, e quando ouvimos né, os qualificados é, cientistas, suas fontes, é, isso melhora muito a nossa qualidade de vida, e é por isso que nós acreditamos que era é um direito de todas as pessoas. E está na Constituição da nossa República, lá no artigo 196, é, a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. E nós acreditamos que ah, esse canal vai colaborar, é, não só na questão da Covid-19, que hoje é o grande tema que está em andamento, é, é uma pandemia que ainda não se dissipou, que ainda não tem previsão para acabar, há muita falta de informação e muita informação falsa. E nós pretendemos aqui nesse canal é, levar informação de qualidade para vocês, além de trabalhar aulas, videoaulas sobre saúde pública e saúde coletiva. Então, quando nós fortalecemos a nossa comunidade, nós fazemos promoção da saúde nós trazemos a capacitação das pessoas para a melhor tomada de decisões. Então, eu espero que, em breve, nós possamos começar a interagir e ter grandes avanços e grandes parcerias, que é a nossa grande esperança, e que a Covid-19, essa pandemia, nós possamos superar tudo isso e, em breve, retomar nossas vidas normalmente. Então, um grande abraço para todos vocês, eu espero ver vocês em breve aqui. Informação saúde, um direito de todos. Valeu, galerinha. Um abraço, hein? Obrigado.